E aí galera beleza? Meu nome é Adriel DNG, como vocês conhecem por aí nas redes sociais, na mochinha. É, nos vídeos anteriores relacionados à configuração do OBS, String Elements, a gente parou na criação de algumas overlays bem básicas, bem fáceis mesmo de montar, adicionamos webcam e tudo mais, né? Se você ainda não viu esse, esse vídeo anterior, então eu vou pedir para você clicar aqui no card aqui do lado, que vai estar aparecendo, beleza? Tá, vamos lá. Hoje, o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos explorar um pouco mais o Stream Elements, tá? O site do Stream Elements, e a gente vai importar as overlays de lá, né? As overlays, overlays, não é, overlays de lá do Stream Elements aqui para o OBS. E aí, a sua Stream, ela começa a pegar uma forma é um pouco mais profissional, bom? Então vamos lá. Então hoje o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as overlays de lado elements nós vamos editá-las, tá? E vamos trazer aqui o OBS, que é o que a gente vai usar como sistema padrão aí para fazer as streams nas lives. Beleza? Então vamos lá, roda a vinheta e Então é o seguinte, então nós estamos aqui ó, é, no site do Stream Elements. bom, se você chegou até aqui no vídeo, eu acredito que vocês já estejam aí no site do Stream Elements, você já tem a conta cadastrada aí no Stream Elements, beleza? Então, é, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai abrir o site, StreamElements, beleza, ponto com, tal, tá? aparecer a tela para você logar, né? E quando, você, quando aparecer a tela para você logar, ele vai estar aqui em dashboard, tá? De Dashboard, você vai clicar aqui, ó, Themes Gallery, beleza? Nessa tela aqui, ó. Aí vai aparecer essa tela, ok? Vai aparecer essa tela aqui, e aqui vão estar todos os temas que nós temos aqui no Stream Elements. Pra facilitar, eu vou clicar aqui, ó, nessa, nessa sigla, em, e aqui eu vou colocar português BR. Beleza? Certo. Cliquei aqui, é, vou. aí vocês perceberam que ficou tudo em português, tudo bonitinho, né? E aí eu vou escolher um tema. Aqui são os super temas. Normalmente os super temas são os temas que tem mais de uma é, cena, né? Mais de uma cena não, perdão. Na verdade eles têm em torno de cinco cenas, certo? E nessas cinco, e eles vão ter também é, alguns temas que são animados, certo? Então, vocês percebem aqui, ó, anima, uh, animated, né? E por aí vai. Tem os estáticos, que se seu, se seu computador ele é mais fraco, é um computador que não é tão forte. Então é legal você colocar sempre os temas estáticos. Tá? A maioria deles tem o tema estático e o tema animado. tá Aqui, então esses são os super temas, certo? Aqui nós temos os temas. Aqui ó, nós temos o tema de frame, né? a Khan Frame, que seria a tá? 4x3. Né? Uh, a gente tem aqui também a estética overlay da, da câmera também com o tema do Apex, Legend, é, Apex Legends, Star Wars, né, que é a tela de game né, e por aí vai. Mas a gente vai, como a gente quer trabalhar com todas as cenas, então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. temos a tela de temas e a gente vai escolher um tema para a gente fazer a edição, certo? Eu vou pegar aqui ó, um aleatório, tá? Se vocês forem na, na aqui, ó, de minhas overlays, eu já tenho alguns temas, então eu vou pegar o um tema que eu não tenho. Ó, eu tenho esse tema aqui, ó, certo? Eu uso esse tema. Então eu vou pegar um tema que eu não tenho e fazer a edição do zero. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar em criar. E vou dar um nome para esse tema. Vou colocar aqui, ó, é... YouTube, YouTube barra stream, esse vai ser o nome do meu tema, certo, da minha overlay, vamos lá, aqui ó, vão estar todos os links que eu vou precisar na hora de colocar as, as fontes naquelas cenas, certo, o que que seria isso, por exemplo, eu tenho lá a cena de start, né, então a minha live está começando, a minha stream ela vai começar, então aí eu vou pegar a cena a fonte de Start, sim. Essa fonte, esse linkzinho aqui, eu vou abrir, depois vocês vão entender com calma isso. Eu vou abrir lá na, na, no meu OBS, eu vou lá na cena de Start, vou adicionar uma cena de navegador, uma fonte de navegador. E vou colocar aqui é, é, esse link lá, certo? A, a, a tela de Gameplay vai ser aqui, ó. In Game Scene. Por aí vai, né? Tal que seria até a janela de conversa, né? A cena de conversa, BRB, seria aonde a gente vai fazer a parte de descanso, de repente você precisa usar o banheiro, você precisa comer alguma coisa, tudo vai estar aqui no BRB. Esse é o BRB, né? Aqui é a parte de End Scene, que no End vocês sabem o que é, né? End é o final da sua cena, beleza? Então, não vamos mexer nisso aqui agora por enquanto. A gente vai fazer aqui, ó, visualizar tema em minhas overlays. Cliquei, ele já vai ser direcionado direto para minhas overlays, certo? Direto. Aqui vai estar tudo em branco para vocês, tá? Vai estar aparecendo só isso aqui, só. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar aqui do início, a primeira cena é o quê? Starting scene, certo? Starting scene, então é a cena de início da sua live, certo? Então a gente vai vir aqui, vai clicar em editar. A gente vai fazer a edição de todas elas, de todas as cenas. Depois a gente vai adicionar uma por uma na, no OBS. ok? Tá, então vamos lá. Aqui, ó, primeiro ponto, ó, edit social names, tá? Aqui, se vocês forem ver, ó, quando você clica aqui, ó, YouTube, ele vai aparecer, ó, YouTube. Tá vendo que apareceu um quadradinho aqui, ó, YouTube. Aqui vocês vão colocar o YouTube de vocês, vocês vão dar dois cliques, ou vocês vão clicar, na verdade, assim, o legal seria vocês clicarem aqui, ó, em settings, set, né, é, é em inglês, né, é. aí vocês colocam aqui, qual que é o meu YouTube? Perdão aí pelo, pela moto passando mais aqui, tô gravando vídeo de dia, então é, pode acontecer alguns barulhos aí fora do esperado, tá? Então meu YouTube é o quê? É AdrielDNG. Certo? Vocês estão aqui no meu YouTube. Inclusive, eu quero pedir para vocês o seguinte. De repente, se vocês estão aqui no vídeo... Esse aqui já é o terceiro vídeo da série. Então, vocês já viram os outros dois. né? eu vou pedir para vocês, se ainda não aconteceu, vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Curtam o vídeo, compartilhem com seu amigo, porque de repente ele está querendo começar também essa onda aí da, das live streams, né? Então, vocês compartilhem com eles aí e ajudem, tá bom? Clicam no curtir, se inscrevam no canal e não esqueçam também de ativar o sininho de notificações. Sempre que eu lançar um vídeo novo, vocês vão ter a informação aí que o vídeo está sendo lançado. Enfim, vamos lá. Cliquei em settings, eu vou clicar em salvar. Perdão, cliquei em settings, eu vou colocar aqui o nome, né? Meu nome. Que é, na verdade, o link para o meu YouTube, né? Como as pessoas vão procurar no YouTube. Beleza. Adriel, mas eu não tenho YouTube, como é que eu faço? Aí vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Social icon, YouTube, você viu que o quadradinho ficou aqui ó no YouTube, certo? Ó, vou tirar para vocês verem. Ó, tá vendo, lá? YouTube, certo? Ó, social icon. Aí vocês vêm aqui, ó, nesse olhinho, certo? Aí ele vai ficar apagadinho, lá. E clica aqui também no olhinho, não vai apagar. Então você não tem YouTube. Como eu tenho YouTube, eu vou deixar para as pessoas verem, tá? Que eu tenho o YouTube. Beleza? Beleza até aqui, gente. Tranquilo. Tá, então coloquei o YouTube sem problema. Twitter. No Twitter, eu tenho o social icon do Twitter, que é isso daqui, que é o ícone social do Twitter. Certo? É o ícone social. E aqui eu tenho o nome Twitter. Então, o ícone, ele tá lá certinho, não vou mexer nele. Vou mexer no nome. Então, vai ser também, clicar em settings. Vou falar meio abrasileirado, tá? Configurações, tá? Settings, não vou falar settings. Settings. <risos> Podem me zoar aí no chat aí, olha, nos comentários aí, pode zoar vamos lá, então o meu Twitter ele é adrieldng também, certo? Tranquilo. Vou clicar aqui, clico em layers. Instagram, Instagram. <risos> então vamos lá, eu não estou zoando mesmo, galera. Ó, é o seguinte, aí a gente vem aqui, ó, Instagram, certo? Instagram, adrieldng.oficial. Mas ficou muito grande ali, tá vendo? Ó? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui. No, no quadradinho, tá? No Instagram. A gente vai com o direcional. Pera aí. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Então, ele ficou muito grande, né? O nome é, adriel.dng.oficial ficou muito grande. Então, a gente vem o seguinte, ó. A gente vem aqui em social icon no Instagram, né? E a gente vai clicando pro ladinho aqui, ó. Sempre clicando para o lado. Não arrasta com o mouse que você pode desalinhar, beleza? Aí a gente vem aqui, ó, no nome, Instagram, e a gente vai colocando para o lado aqui também até ele alinhar. Mesmo assim, ainda ficou muito grande. Sem problema, não precisa desesperar. A gente vem aqui, ó, tá vendo aqui onde é o meu mouse, ó? Eu venho aqui, ó, bem na beiradinha aqui, ó, certo? E arrasta para cima, ó. Opa. Aí arrasto ele, aí ele vai, teoricamente, ele teria que diminuir o tamanho. Eu acho que ele não diminuiu, né? Mas a gente vai resolver de outra forma. Eu venho aqui, ó, Os erros que estão acontecendo comigo, podem acontecer com vocês também. Então, é até interessante que eu posso para vocês tudo isso daí. Tá, então não deu certo. A gente já viu que não deu certo. Então a gente vem em Settings de novo, certo? Text Settings, que é a configuração do texto. E eu vou diminuir o tamanho desse texto, tá, em 15, eu vou colocar aqui, ó ficar em 13, não, 13 ficou muito, né, não, não vou colocar em 13, não, vou aqui de novo, vamos lá, essa parte aqui, as primeiras cenas, elas são chatas para fazer, mas depois eu vou ensinar para vocês alguns caminhos, vocês vão entender que vai ficar mais tranquilo, assim vocês vão ver que vai ficar bem mais, digamos assim, fácil, né, então a gente vem aqui de novo em texto, né? vamos diminuir mais um aqui, ó. beleza, sem problema nenhum. Ah, aqui vamos ver alinhamento do texto, tranquilo. Aqui ó, ele ficou também desalinhado, então o ADL o DNG oficial ficou grande, aqui o Twitter também ficou desalinhado. Então vem aqui no Twitter, coloco também o texto um pouquinho menor. Olha lá, Beleza. Clico também lá no, no ícone do, tweet, na, do Twitter, vou arrastando para o lado. Clico no arroba do Twitter, vou arrastando para o lado. E beleza, pronto. Então a minha barra de redes sociais está pronta. Alguém quer pão? É isso aí, gente. É, então a minha barra de redes sociais está pronta, certo? Ela não tem mais nada para fazer na barra de redes sociais. Aí eu venho aqui e fecho, tá vendo? A parte aqui do uhum. YouTube Ó, tá aqui, ó tá. Então parte de redes sociais para mim já tá ok Não preciso fazer mais nada Nome O que, que é esse nome? Se vocês têm dúvida O que vocês vão fazer? Vocês podem clicar aqui E clicar aqui, ó No Toggle, que é pra você enxergar ou não enxergar Ó lá, apagou lá em cima No latest Typer né? Que seria o último, doação, o último doador né? Ó lá, então a gente pode clicar aqui ó, em name e vir aqui ó, em settings de novo, ó. sempre aqui. Ó. Clicou lá, coloca aqui. Você pode deixar como inglês mesmo ou então você pode apagar isso aqui. Ah, eu tenho dúvida, eu não manjo muito de inglês. Aí você vem aqui, ó, dá um ctrl c, ó, então copia aqui, ó, copiar. Aí você vem aqui ó em tradutor, tradutor do Google, certo? Ele vai detectar a linguagem, né? então inglês detectado. E aqui a gente vai para português. Typer. Ele não identificou o que é Typer. Mas tip. Se você for colocar tip. Dica. Na verdade, a gente sabe que aqui, ó. Tipper. Tipper. É doação. Tá? Então é doação. Então a gente vai colocar última doação. Ó. Última doação. Beleza? Uma outra coisa legal também é vocês abrirem um bloco de notas aí. E colocar. Ó, e colocar. Essas informações aqui, ó. São informações que vai ser muito CTRL-C, CTRL-V. Última doação. Certo? Dois pontos. Espaço. Aí quando a gente for precisar editar isso aqui, porque todas as telas você vai precisar editar isso. A gente vem aqui, apaga aquele negócio lá e coloca a última doação. E vocês percebem que aqui, ó, ele apareceu a última doação. Certo? Última doação. Beleza, aqui no cantinho, ó. Tá, agora deixamos esse aqui, vamos para o próximo, aqui ó, name amount, name amount, o que, que seria isso? Share é torcida, só que na... isso aí eu des... demorei bastante tempo, viu gente, para conseguir descobrir isso, então, o share na verdade é... são os bits, tá, são os bits, então ó, últimos bits, últimos bits. Ou seja, são os últimos bits que a gente recebeu. Onde está escrito no data, seria o quê? Onde está escrito no data, é, são as pessoas que fazem as doações para a gente, que seguem a gente, vai estar tá com um no data porque não tem ninguém. Se bem que aqui ó, tem o Irozito, que doou 10 bits, aí, ó, o último bits do lado foi do irosito tá? Name. Aqui em Name, o que, que é isso? Olha lá, ó. Seria... A última pessoa que seguiu a gente, ó, recent follower, follower, né? Então, beleza, aqui eu tenho como editar? Não tenho como editar, porque ele já vai estar tá aqui, eu tá programado para vir pra cá, sem crise, beleza? Vamos pro próximo, vou tirar aqui, sim, beleza, então, aqui, próximo, recent subscriber, né? Então, subscriber é quem te dá sub, eu ainda não tive sub, Tá? É, recente né, mas se você sentir no coraçãozinho aí, se você tiver um Amazon Prime, você pode dar um sub para mim tranquilamente, se você não tiver o, sub, só você, o Amazon Prime, é só você clicar na, na telinha de texto sub, né, seja um apoiador, algum subscriber, alguma coisa do tipo, e lá vai ter as informações de como se tornar sub, beleza? Tá. Alert Box a gente vai fazer por último, que é uma coisa um pouquinho mais chata, então aqui no subscriber a gente também não vai mexer ainda, tá bom? Tá. Lembrando que aqui é a primeira tela, a tela de starting som, certo? Widgets left, le, left side, né? Então aqui seria os widgets, olha lá, widgets da esquerda, tá? Aqui a gente tem o um ícone, né? Seria esse ícone aqui, a gente não vai mexer nele. Se quiser mexer, pode mexer também. Label, que seria essa parte aqui, certo? Todo quadro, né? Recent subscriber, a gente pode colocar assim, ó. Você coloca em settings recent Subscriber é o último sub, último sub, tá? Beleza? Coloca dois pontinhos aqui para ficar bonitinho, copia aqui e cola aqui no bloco de notas, que é lembra que eu falei? A gente vai usar bastante isso, beleza? Tirou aqui, vamos pro o próximo, que é esse de cima aqui, ó, que são os últimos seguidores. E, e isso, Recent followers, clica no texto não, perdão. Então recent follower setins. Último seguidor. E coloca aqui também. Você está vendo que a gente está conseguindo alterar tudo. Até aqui a gente está conseguindo alterar tudo. Tem coisa, gente, que a gente não consegue alterar. Tá? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, esse daqui eu acho que não dá para a gente alterar. A gente vai ver depois, mas acredito que não dá para a gente alterar. Por quê? Esse daqui eu acho que é um texto de imagem. Entendeu? É, ó, é um texto de imagem. Como é que você faz para alterar isso, então? Não dá. Ou então você pode fazer um texto, se você manja de Photoshop, um pouquinho de edição de imagem. Porque eu não vou fazer isso aí agora, tá, gente? Eu não vou fazer isso aí agora. Vocês podem fazer um texto transparente em algum, sei lá, algum editor de imagens e colocar aqui. Você vem aqui, ó, change imagem, né, e ver as imagens que você... É, as imagens que você coloca ali, né, faz um upload de uma imagem transparente e coloca ela aqui sem problema nenhum, né? Beleza? Então, isso aí a gente não vai mexer. Então, widgets left, left a gente já mexeu, certo? Que é o último seguidor... E o último sub, vou colocar aqui, aí, então o último seguidor e o último sub, a gente né, já mexeu, beleza, então agora a gente vai vir para cá, ó, que é a parte da direita, né? recent share, que é os últimos bits, né? então aqui ó, a gente vai colocar, últimos, ó, Últimos bits. Certo? E coloca aqui. Ó. Colocou isso daqui aqui. Beleza. Vamos pro próximo. Os bits. Widget right side. É isso aqui. Recente tipo que é. Pode ser ou última doação ou doação mais recente. da mesmo, tá bom? Vou colocar aqui. Ó. Última doação. Beleza? Vai ficar mais tranquilo aí. Tá? Beleza, gente? Então até aqui, sem problema nenhum, né? A gente coloca aqui também, né? Última... Ah, se bem que já tá aqui em cima, ó. Então se tá ali em cima, eu posso... É, é posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui de novo em Layers. Aí eu apago esse última doação aqui, ó. Sem apagar o No Data, tá? Vem aqui, ele tá... É aqui. Esse aqui, ó. Eu vim aqui. Settings. Eu só apago isso daqui, ó. Beleza, dado. Certo? Aí vai aparecer só a pessoa que fizer uma doação. Tá bom? Uh, texto. É, stream Chat, né? Que seria o chat da sua live. O chat da sua stream. Pode vir aqui. Não tem nenhuma informação. Tudo vocês vão conferir, conferindo, tá? E aí é, Seria a imagem, né? O string chat é isso daqui, ó. Certo? Que é esse quadro. Né? E o string chat, que seria a imagem, né? Que a gente tá colocando ali, ó. Certo? Beleza. Você vê que, ó. Já dá uma outra aparência, já. É muito legal isso daqui. Text de imagem, que seria isso daqui. A gente não vai mexer. E string, que seria essa parte aqui, ó. Que você pode alterar o nome, ó. Você pode alterar o nome para live. Ó, live. Você pode alterar o nome para o seu nome de... De streamer, né? Que seria ó, Adriel PNG. e a gente muda o tamanho da coisa, né? Da linha, ó. E é aqui, ó. Texto imagem. A gente muda o tamanho, ó. Aqui, ó. Certo? Bom, enfim, dá para você fazer bastante coisa aqui. Então essa primeira tela aqui, ela basicamente já está pronta. Só que aí tem uma coisa que é muito importante e a gente ainda não mexeu. O que, que seria isso? O que, que seria essa coisa importante? Alguém sabe? Então a gente vai colocar aqui ó, o alert box. O que, que é o alert box? É isso mesmo que vocês estão vendo. É a caixa de alertas. Se já assistiram as lives, aí as pessoas falam assim, a pessoa não expor, um novo seguidor me segue, aí a pessoa vem e fala o seguinte, é, aí vem o sistema e faz o seguinte, é, fulano de tal começou a te seguir, né, e por aí vai, fulano de tal fez uma doação, e por aí vai. Então isso daí vai estar aqui em alert box. Por que, que eu deixei isso daqui por último? Porque aqui são muitas coisas que a gente vai mexer ó, ao mesmo tempo. E isso daqui... Vou falar para vocês uma coisa. A gente vai precisar mexer em todas as cenas. Todas as cenas a gente vai mexer nisso daqui. Certo? Errado. Errado porque eu já vou economizar o tempo de vocês. A gente vai mexer só nesse, a gente vai editar, a gente vai, na verdade, copiar para as outras cenas. Mas eu vou ensinar a vocês posteriormente. Vamos lá! Fica aqui até o final desse vídeo. E vocês vão ver que realmente o vídeo ele tá muito bom muito muito muito bom mesmo vocês postar, tá então vamos lá follower alert o que é follower follower é o, o novo seguidor então aqui ó nome que é o nome do seguidor né está te seguindo né snow follow então a gente pode colocar assim ó começar a colocar bem simples você pode colocar entrou para a tropa é, entrou para a guilda entrou para o não sei o que, começou a seguir, virou manobral e por aí vai, beleza? Mas a gente não vai colocar dessa forma, a gente vai colocar o que está aqui, que é following. é, começou a seguir o canal. Ou começou a te seguir, a te, a, começou a te, seguir, não, começou a seguir o canal. Seguir. Outro canal. Beleza? Certo. eu então, coloco aqui. Opa. Coloco aqui. E vem pra cá. Sem problema nenhum. Certo? Uh, essas coisas aqui a gente não vai mexer. Estabilizando conexão. Vamos só ver aqui, ó. Para emular, para ver se você fez a edição correta, você vai clicar aqui em salvar. Tá? E você vai clicar aqui, ó. Emulate. É, follower Event. E vai aparecer lá, ó. que legal, muito bacana né, muito bacana isso, muito legal mesmo, mas a gente pode editar isso também, por exemplo, estabilizando conexão, ó. isso aqui a gente pode, ó, estabelecendo, estabelecendo conexão, né, essa é a primeira variante, a segunda variante, seguidor, recebido, dois pontos, certo, aqui, rural 3, está seguindo, está seguindo, e, aí, é fields, vamos ver o que é fields, fields, ah tá, as cores acredito eu, a gente não vai mexer nisso. Vamos salvar e ver como é que ficou? Vamos lá, emulate. Gente, já quero pedir desculpas pra vocês por conta do barulho, tá? Eu tento fazer a, as gravações em momentos que não tem barulho, mas não tem como, tá? Aqui em casa, aqui na rua é bem difícil mesmo. Futuramente pode ser que a gente consiga aí um, um outro local pra gente fazer essas gravações, mas ainda não é o momento, tá? É, vamos lá, então vamos emular aqui, né? vamos simular um novo seguidor, estabelecendo conexão, seguidor recebido, OPI está seguindo, connection closed, beleza. A gente podia colocar aqui a conexão encerrada, connection closed, conexão, tá bonitinho, né, encerrada, beleza. Salvou sem problema. Então a gente fez o primeiro. Aqui ó, vocês conseguem mexer em outras coisas. Se você manja de CSS ou não manjo de CSS, você pode colocar. Você pode mexer aqui. Tá? Vocês podem mexer em tudo isso. Eu não manjo, eu não vou mexer nisso porque eu realmente não conheço muita coisa. Só que se vocês quiserem mexer, vocês mexam aí. Qualquer coisa, só Ctrl Z ali pra tá para voltar ao normal tudo, para tirar a seleção lá. Beleza? Para retornar, né, as suas alterações, tá bom? Variações, não tem variação, mas você pode adicionar variação. TTS é, por exemplo, aqui, ó. text to Speak Vamos colocar aqui, ó. Ah, yeah. ó. Vamos ver, ó. Salvou? Ó que legal, ó. Canal. Só que assim, você tem que saber configurar legalzinho também, tudo, né? E aí tem a velocidade que a gente tem que colocar, tudo, isso aí a gente não vai mexer agora também não. E a parte de animações, né? A parte de animações eu não gosto de mexer, mas seria basicamente isso daqui, ó. Seleciona uma, né, uma animação, salva, vem aqui, dá de novo um follow event. Aí ele soma. Bom, enfim. Então aqui vocês não vão mexer por enquanto, porque a gente vai fazer, como eu falei, a gente vai fazer uma string profissional, mas uma string que roda em qualquer tipo de computador, sem nenhum tipo de lag, nem nada, beleza? Tá, então, será que fiz certo? Fiz certo, é isso mesmo. Então a gente finalizou lá, só que eu vou entrar de novo lá, porque eu esqueci de fazer uma coisinha, tá? Ó, start ensine, tá? Vamos lá. Start scene. O que que eu esqueci de fazer? Vocês lembram que quando eu falei para vocês assim, ó, é, quando eu falei para vocês que vocês não iriam ter problema com ter que fazer esses alert tudo de novo? Na verdade, a gente só fez um alert box, né? Tem os outros. Então, vamos fazer os outros. Essa parte eu não vou editar. Essa parte que realmente é um erro que pode acontecer com todo mundo. Então, vocês podem é, voltar nessa parte aqui para vocês verem, tá? Vamos lá. Então aqui é o Subscribe, alerta de subscriber, né? Então aqui ó, é nome que é o nome da pessoa que deu Sub, né? Você pode colocar aqui ó, deu, é, deu Sub, Ou, então virou o apoiador. vamos colocar. Virou o apoiador. Virou apoiador. E sempre coloca também, galera, assim, a questão de educação, né? Obrigado, né? Que a pessoa não tem obrigação nenhuma de virar apoiador do seu canal, mas você pode colocar um obrigado para ficar uma coisa mais elegante, né? Beleza? Aqui é só isso aqui. Vamos ver se tem variação. É, tem variações de recebe, ó. Aqui, ó, é o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, virou o apoiador. Subscriber Event, ó. Vai aparecer lá. Establish Connection. Subscriber Receiver Olha lá, beleza, né? Então a pessoa, a tal da Jodie, jo virou subscriber, né? Então a gente é, vai deixar a Jodie lá. Então, ó, só que aqui é o seguinte: ó. aqui a gente também tem os alertas de resub e os alertas de gifted subscriber. O que, que é isso? É quando eu dou presente, dou a subscrição de presente para um amigo. Ou eu quero presentear uma comunidade inteira com uma subscrição. Pode acontecer também, é difícil, mas pode acontecer. Então a gente vem aqui em Settings, certo? Em Settings é, a gente pode colocar aqui ó, é, deu vou colocar deu sub no canal por então ó, vou colocar é, Joãozinho deu sub no canal por Aí esse amount é a quantidade, então a gente não vai mexer nisso. E amounts é meses, então a gente vai colocar aqui, ó, meses. Ou seja, Joãozinho deu sub no canal por 12 meses. E por aí vai, beleza? Aqui é a mesma coisa, how, né, que é o row, né? row não né? how, é row. Né? a gente vai colocar, ó, estabelecendo conexão, já vai estar tá aqui, Entra, beleza? Isso aqui eu fecho. Aqui, ó. Subscriber received é uh, recebendo sub beleza aqui muito obrigado ó. muito obrigado aí o nome da pessoa né por não pelos pelos 12 meses De. Sub. Sub. Beleza? Tá. Row 4 seria fechando conexão. Fechando conexão. Beleza. Então, salvou variação. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Então, salvou variação. Tá. É, vamos pra segunda. Ah, vamos testar, né? Então, salvou aqui, ó. Vamos a segunda aqui. Então a gente colocou aqui, ó. Um, um mês. Opa, peraí, é aqui. Ó. é aqui, aqui. E sub. Estabelecendo conexão, recebendo sub. Muito obrigado, Slowboy, pelos 48 meses de sub. Já pensou? Fechando a conexão. Já pensou? Então vamos lá. Gifted subscript, Subscription. Uh, gift Subscription. Aqui o parâmetro é para um gift, né? Beleza. A gente não vai mexer nisso. Então, aqui ó. Presenteou. Presenteou. Né? Então, vamos lá. O Joãozinho presenteou a Ana, tá? Com uma subscri subscrição. Com um sub, né? Com um, um sub. Beleza. Salvou variação. E aqui presenteou a comunidade, acredito eu, né? Ó. Presenteou. Presenteou. Tantas pessoas. É, tantos subs. Vou colocar aqui. Por que tudo maiúscula? Porque é o seguinte. Quando é maiúsculo, ele significa o quê? Ele significa autoridade. Interessante a gente sempre deixar com letras maiúsculas. Tá? Então né? estabelecendo conexão. Uh, aqui vai ser. Just Gifted é presente ou subs, row três bem-vindos subscribers sejam bem-vindos novos subs o quatro fechando conexão fechando conexão beleza salvou variação sem problema nenhum só vamos ver se a gente colocou aqui também a gente tem colocado aqui no segundo canal tá por vezes. estabelecendo conexão recebendo sub muito obrigado sub fechando conexão beleza salvou então aqui ó uh... Tá, então fechou aqui. Aqui, ó, virou o apoiador. Então, vou colocar aqui ó, os rows, né? Estabelecendo conexão. Ou um, ou dois. Opa. Sub-recebido. Aqui. Obrigado. Opa, obrigado pelo sub, pelo sub, vou três, vou quatro, fechando a conexão. Galera, é assim, ó. no começo, aqui é nem eu tava falando com uma amiga minha, isso daqui no começo é muito chato de fazer. Por isso que assim, quando vocês forem, é uma dica que eu dou para vocês, essa dica eu acho que é a mais valiosa do vídeo inteiro. Quando vocês forem fazer a edição, tá, das overlays, é interessante vocês escolherem um, uma overlay que vocês vão ficar durante bastante tempo. Por quê? Por mais que vocês possam mudar isso à vontade, porque isso, querendo ou não, é gratuito, tudo é ilimitado. Então, eu acho que é interessante vocês escolherem, porque senão toda hora vocês vão ter que ficar fazendo isso daqui. Tá? Aí vai cansar vocês, vai dar uma desanimada aí quando vocês forem é, mexer em outras coisas e tá, tal, entendeu? Beleza? Tá, então vamos lá. Então aqui a gente já fez a de sub, agora vamos para doação que é alerta de doação. Vamos testar o sub para ver se deu certo? Ó. Sub Event, estabelecendo conexão, recebendo sub. Muito obrigado, Agatha, pelos 36 meses de sub, fechando conexão. Beleza. Uh, aqui, vamos testar esse. Estabelecendo conexão, sub recebido. Obrigado a, a Maria pelo sub. Fechando conexão. Gifted. Vamos lá. Opa, Establishing Connection. Tá, mas isso aqui eu não vou alterar porque vocês já, já sabem onde é, né? Lá em Gift, lá provavelmente não salvou. Beleza. Componente Gift. Estabelecendo a conexão. Mitzi. Presenteou 50 subs, ó lá. Beleza, maravilha. Tá, então a gente vai agora editar a parte de doação. Então, se vocês quiserem mudar esse quadrado que fica na hora que a gente faz, a, que a gente faz uma doação, dar um sub e tudo, aquela animação, é aqui, ó. Você coloca imagem ou vídeo, beleza? Se quiser mudar a música, você vem aqui, ó. O somzinho, né? Você vem aqui, o Upload Sound ou Clear Sound. Sem problema nenhum, tá bom? Tá. É, Tiped. Tiped é, é. Vamos lá. Então, alerte mensagem. Vamos ver como que ela vem aqui, ó. TIP, tá lá. Establish connection. Ivan, doou 15 reais. Certo? Então a gente... Vamos lá. TIPEDE, é, doou. OU fez uma doação. Vocês quem escolhe, né? OU, how, how, né? Estabelecendo conexão. Estabelecendo conexão. OU, TIPEDE, doou. Beleza três é uma mensagem, né essa mensagem a gente consegue colocar sem problema nenhum. Acho que é a variação, a mensagem de variação, não. Vamos ver onde que é essa mensagem. Ah, a gente já acha onde que é a mensagem. Fechando a conexão. isso tá, ah, não é não. Então aqui, vamos só colocar aqui, ó, salvar, vamos colocar aqui, ó, Tic. estabelecendo conexão, Constantina, doou 50 reais, born too late to explore, tá? Essas mensagens a gente tem que, tem que achar onde que elas são colocadas, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, message, isso aqui, ó, certo? Provavelmente é aqui, ó, só que vamos ver, fazer um teste aqui, ó. Obrigado, obrigado por esta doação. Vamos salvar, vamos fazer o teste de novo. Vamos ver, vamos ver se some aquela mensagem e aparece essa. Born late, tá? Vamos ver onde que aparece a mensagem. Ah, tá, beleza. Então a gente pode apagar isso daqui, ó. Certo? Salva, sempre salva. Emulate. Tip. Vai sempre fazendo os testes. Porque é isso daqui que vai aparecer no seu OBS. E é isso que vai aparecer na live. Fechou? Beleza? Ó, perfeitinho. Beleza? Sem problema, né gente? Aqui eu acho que tá tudo ok, né? Tem erro nenhum, né? Tá. Então a parte de doação também, acredito que já esteja. A gente já fez todos os rolos, né? Então, tá. Share são os bits. Então, enviou, né, enviou, x, X. vamos ver como é que fica, salva, não esquece de salvar, cadê, fix, share, estabelecendo conexão, Melody, shared, 3, 3, um, 1, mais... O que é isso? Não entendi. Acredito que seja alguma coisa relacionada ao tema. Mas tudo bem. Enviou bits. A gente vai alterar tudo isso daí aqui, ó. estabelecendo conexão. Beleza. É, enviou... Bits... Vamos ver aqui, vamos salvar. Não, vamos continuar. É a próxima, três compilar mensagem. É, a Terra será muito melhor de pessoas como você continuarem surgindo. Ó, profundo, hein? Ah, é aqui a quarta variação cadê? quarta variação não é fechando conexão fechando conexão beleza aqui então aqui vamos pra chip estabelecendo conexão links low do... coloquei no chip eu col... não é coloquei no chip né é no share estabelecendo conexão Jessa enviou X bits, é, bits né? 19 bits, a Terra será muito melhor se pessoas como você continuarem surgindo, fechando a conexão. Legal? ó. Isso aqui é bacana, isso aqui é legal, hein? Beleza. Salvamos. Não tem mais variações. do variation não tem variações. Então, fecha isso aqui. Share, vamos para host. O que é host, galera? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre hosting, hosting, aí eu.. Faça um vídeo, mas deixem nos comentários. Ó, Snow Hosting to, é, My Stream, né? Twitch, X Viewers. X Viewers, ó. X Viewers. Tô brincando. Vamos lá. Então, deu é, é, host, né? Vou colocar aqui. Não é deu, a, a tradução não é deu host, mas para ficar mais abrasileirado, mais fácil de entender, né? Deu é, host na nossa stream na nossa stream com, é, com é, quantidade né, de viewers. Né, viewers. Isso. Vamos ver como não vamos para rua aqui. Ó. Então, estabelecendo conexão. E, uh, vou copiar isso aqui ó. Que é a mesma coisa lá. Beleza. E a gente vai para três. Muito obrigado pelo host. O que é host? Quando, por exemplo, eu estou na minha live... Hein, puxando, encerrando a minha live, e eu mando para vocês aí a quantidade de, uma quantidade de pessoas, na né, live de vocês. Basicamente é isso. Vamos lá. Host. Estabelecendo conexão, Karen deu o na nossa STEM Convention Viewers. Beleza, certinho. Muito obrigado, Karen. Fechando a conexão. Beleza, fechou. tá? Né? Sem dúvida nenhuma, gente, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem ou me chamar lá no Instagram, adriel.dng.oficial, ou então vocês podem também entrar no nosso Discord, tá? nosso Discord ele vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Vocês podem entrar por lá também. Ou então me chamam lá no Instagram, acho que é até mais fácil aí para eu conseguir atender vocês aí tranquilamente, tá bom? Toda dúvida que vocês tiverem, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder as dúvidas, tá? Mas, se for o caso, é, eu, sempre, eu sempre vou estar tá respondendo, mas às vezes eu posso demorar um pouco. Mas nada também muito fora do comum também não, tá? Máximo aí um diazinho, às vezes uma horinha, depende muito dos meus afazeres também aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Próximo item, hide, né, hide, hideou a minha stream com tantos viewers, ó, hideou, hideou a minha stream com tantos viewers, e viewers, beleza, ah, então, how a gente já tem toda a informação. Aqui. Aí dou a minha stream, Então, isso aqui é a mesma coisa. Copia aqui e cola aqui. ó Beleza? Ao 3. É, welcome. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Beleza, ao 4, fechando conexão. Beleza. Esse fechando conexão, isso aqui vai muito do tema, tá? Esses negócios que a gente tá fazendo aqui nesses rolls tá? É vai muito do tema, não é algo comum, não, nos outros temas, tá? É que realmente, como eu falei pra vocês, né, que isso aqui é um tema que eu nunca tinha editado, então até eu tô surpreso com algumas coisas, mas tá? sem crise, sem problema nenhum. Se tiverem dúvidas, me chamem lá no Instagram. Por Chase Alert é assim, ó. O Stream Elements ele tem, ele tem um sistema de loja, e essa loja, de acordo, é, essa loja, você coloca itens nela, pode ser itens físicos ou itens digitais, né? Você pode fazer as pessoas comprarem esses itens, só que eu não vou me atentar nisso agora, tá? Futuramente, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu coloco aí as informações sobre o Streams Alert, tá? Quando a pessoa faz uma compra desse item, aí aparece que determinada pessoa comprou determinado item, é, na, né, durante a live, beleza? É basicamente isso daí, não tem muito segredo não, tá? Beleza, então aqui a parte de alert box a gente já fez. Pô, mas e aí? E agora? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar em duplicate, duplicar esse widget nessa overlay, nessa overlay que a gente está editando aqui, ou nas outras overlays. Vou colocar nas outras overlays. Só que, para isso, antes de eu fazer isso, eu vou editar o nome dessa daqui, ó. Porque senão vocês vão acabar confundindo com a outra, tá? Porque em todas as overlays já tem essa alert box aí, tá? Só que elas não estão tá todas em inglês ainda, vai estar tudo sem editar. Então essa daqui já está editada, então vai ficar até mais fácil, tá? Já vai economizar um bom tempo aí da gente, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. É, editada. Beleza? Dois cliques na overlay. O que, que eu fiz aqui? É, dois cliques no Alert Box. Ó, ele vai habilitar para você editar o nome. Né? Vai ver aqui. Ó, editada. Beleza? Só para a gente não se confundir mesmo. Agora sim eu venho aqui, clico em Duplicate, Others Overlays. Tá? Então, em todas elas. Né? Só nessas daqui que não, né? Então a gente vai colocar só nessas da Connection. Tá? Então, Talk scene, BRB, EndSYN, Ingame e Headflower e as outras né, Headflower e as outras, Isso. então esse daqui eu não vou mexer, certo? Beleza, então essas quatro aqui ó, que a gente vai mexer, tá bom? Então, submit, fechou o bonde aí ó, já era, agora, em to... aí beleza, então eu vou salvar aqui, hein? certo? Vou salvar aqui, hein? vou vir aqui ó, na setinha, e vou fazer as próximas as próximas overlays. Próximo overlay, a gente fez a start sim. Agora a gente vai aqui para talk sim, tá? Talk scene, editar. Talk scene, o que é talk scene? É tela de conversa. Beleza? Então não tem segredo. É tela de conversa não tem segredo. Também. Social names, a gente vai fazer a edição das redes sociais. Vocês lembram das redes sociais? Então, YouTube. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Eu vou fazer aqui, vou dar uma avançada no vídeo. Term... Não, não vou avançar o vídeo não. Vou fazer aqui mesmo assim, tá bom? Vamos lá. Vai sair um vídeo bem grande, gente. Então eu acho que vai merecer bastante aí o like de vocês, viu? tá? Então vamos lá, settings. YouTube. Vou fazer rápido, não vou ficar explicando, tá? jeito. Twitter Daniel Dng Instagram, Gabriel DNG, ponto oficial. Esse daqui eu vou precisar diminuir a letra. O Twitter também acredito que vou precisar de uma letra, mas vamos ver aqui uma coisa. Aqui, social Icon, estou jogando para o lado aqui. Meu Deus, aqui, estou para cá. Aí o Twitter, oficial Icon, eu jogo para o lado. O nome também jogo para o lado. Diminui um pouquinho a letra do nome. Beleza? Aí o YouTube fica lá. Esse quadradão aqui ó, é a tela do jogo, tá? É onde vai ficar o jogo no caso da sua, é, no caso da sua tela de talk, né? Que seria a tela de é, conversa né? com o seu público, beleza? Então aqui a gente não vai mexer também. Então, Alert Box editada e Alert Box normal. Tá vendo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar na alert box normal e vou vir aqui em delete. Aí vai ficar só o alert box editada. Aí eu venho aqui, ó. Olha lá, estabelecendo conexão, ela já vai estar. Tá, entendeu? Ela já vai estar tá editadinha lá bonitinha, tá? Então, aqui o nome. Vou colocar aqui nome, a gente não vai mexer nisso. Ah, tá, são os widgets daqui, ó. Vamos lá, widgets. Led, não, esse daqui, ó. É o subscriber aqui, ó, de baixo. Então aqui, ó, recente subscriber, deixa eu colocar, recente sub é o recente último sub, vamos lá. Recente follower, último seguidor. E gente, write. share. Últimos bits, últimos bits, e left já foram, né, os dois lefts, últimos bits, então esse aqui, right, esse aqui agora, recente tip, a última doação. Certo, beleza, então esse daqui fechou também. Tá depois de um tempo, vocês começam a pegar isso aqui mais rápido, tá? Chat. Onde que tá o chat? Aqui, ó. Na direitinha aqui, ó. Então tá? aqui a gente não vai mexer, tá? Screen chat a gente não vai mexer. O uh, que mais a gente vai mexer? Alert box já tá editado, tal. Bom, tá tudo ok aqui, ó. A tela de intermissão a gente não vai mexer. Isso daqui seria... Uh, a tela de intermissão é a chat frame, né? Então a gente não vai mexer. Deve que o 4x3. Isso daqui é importante, ó. Se a sua câmera, se a sua câmera, ela for uma câmera que tem a função, né? Que tem a abertura de 16 por 9 você vai deixar esse daqui ligado. Vai ficar igual a minha, meio retangular. Agora, se for uma câmera que ela é 4x3, aí você vai deixar essa daqui ligada, tá? E aí ele vai aparecer aqui, o 4x3 aqui, e vai diminuir um pouco mais a imagem, tá? Então, beleza. A gente não vai mexer nisso, porque a minha câmera lá é 16 por 9 Beleza? Salvei. Olha como tá fácil, gente, ó. Tá tudo pronto já essa layer aqui. Vamos pra próxima. Esse vídeo não vai ter muita edição, tá, gente? Então, ó, delisa aí no like, gente. Me ajuda pra caramba se vocês fidelizarem no like. Tá faltando like. A maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não estão deixando like. isso pra mim, ó, tá me deixando tão triste... brincando. Vamos lá. In-game scene. É a tela de... a cena do jogo, né? O que, que nós temos na sala do jogo? Webcam, é, notificação, aquela coisa toda. Ó, primeira coisa que eu vou fazer para não... não é, é, confundir vocês. Alert Box, que é a alert box velha, né? Que é alert box que ela tá toda é, em inglês ainda, né? Então a gente vem aqui e deleta. E a gente vai colocar só a editada, beleza? Aqui ó, Download Additional ícones. algumas coisas tem aqui ó, é, tem algumas overlays que vocês podem editar, tem essas informações assim que tá apagadinho, tá vendo? Ó? Você pode entrar aqui no Dropbox, aí vai aparecer os ícones, esses ícones aqui ó, eles vão aparecer pra você ir editando, entendeu? Aí você pode baixar os ícones no caso, né? Aí tem ícones da Twitch, tem um monte de coisa lá, tá? Então aí eu não vou fazer isso agora aqui não, porque... O vídeo já tá muito, muito, muito grande mesmo, tá? Então, eu acho que eu tô até pensando em dividir esse vídeo aqui em dois. Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que vamos ver, vamos ver. Né? A gente já tá na tela de game, então eu posso até fazer o seguinte, posso deixar as duas últimas telas, que é o BRB e é a tela de End, para vocês editarem aí a composição de casa, e vocês comentarem aqui nesse vídeo, nesse vídeo vocês comentam, é... Vocês comentam nesse vídeo qual foram as maiores dúvidas para a gente ir tirando aí. fazer é como se fosse, entre aspas, um cursinho aí para vocês, tá? Do Stream Elements, tá? Beleza, então YouTube, vamos lá. Adriano BMG. Legal também se vocês acabarem é, mantendo um padrão que tudo, tudo for maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Para não ficar uma coisa muito... não ficar uma coisa muito random, né? Muito aleatória. Às vezes é maiúsculo, às vezes é minúsculo. Instagram. Aí vai, então aqui. Tá, então vamos. Cadê? Puxar o ícone do Instagram. Puxar ele pra cá. Puxar bem pra cá mesmo. É, o nome do Instagram também. Puxar bem pra cá também. Vai diminuir um pouco a letra de novo. Vai ficar, a gente pensa que vai ficar muito pequeno, mas não fica, tá, gente? Por que não fica? Porque na tela do, do PC fica muito bacana. E aqui agora do Twitter, né? Twitter, antigamente, eu nem usava Twitter. Eu ainda não uso, tipo, 100%, né? Mas... Vou começar a usar mais o Twitter. Deixei aqui. Não. E, e venho diminuo a letra do Twitter até caber. Na... Beleza. Então a parte também já está editada. Parte desses widgets sociais, né? Então, label, recent subscriber. Ó. Último sub, A gente não vai mudar, aqui ó, left, recent follower, né? último seguidor, ou seguidor mais recente, aí é vocês que escolhem, seguidor, light, side, último share, é são os bits, Então os Bits, recentes Bits, certo? widget tá. E aqui. aqui. Vamos, isso. Última doação. Última doação. Hum, tá, e aqui aquele esqueminha da câmera que eu falei pra vocês, ó. deixa eu só fechar esse aqui. Aquele esqueminha da câmera, a minha câmera ela é 16 por 9, a de vocês é 4 por 3. Vocês colocam essa aqui e aí vocês arrastam isso aqui para cá, ó. Entendeu? ou para outro lugar da tela. Tudo. Lembrando que o que vocês editarem dentro do Stream Elements, vocês editam no OBS. Então, tomem cuidado com as alterações que vocês vão fazer, tá? Então, sem crise, sem problema nenhum. Se vocês quiserem mudar, por exemplo, a, a frame né, da, da câmera, vocês podem mudar por aqui. Coloca Change Imagem por aí vai, tá? Bom, beleza. Então, aqui também já está ok. Salvo, certo? Já tá tudo certinho. Tá vendo lá, né? Vamos testar os alertas, ó. Colors, ó. Certo? Tudo bonitinho, ó. Esse aqui também. Estabelecendo conexão. Ó. Já era. Tá tudo certinho. Não tem erro nenhum. Certo? Beleza. Então, salvou aqui, ó. Agora a gente vai voltar lá pro OBS, tá? A gente vai voltar lá pro OBS. Ó, tá tudo salvo aqui, ó. As coisas vocês desconsideram, tá? Vocês são alguns testes que eu andei fazendo, inclusive na minha live tem algumas coisas. Inclusive, se vocês quiserem também é, se conectar à minha Twitch, né? Se vocês colocarem lá adriel.dng clica clique em seguir. Tá? manda um sussurro para mim lá fala que vocês vieram pelo canal do YouTube eu vou falar o nome de vocês ao vivo na live tá claro se é na live é ao vivo <risos> então mas eu vou falar o nome de vocês por lá beleza tranquilo tá então como que a gente vai fazer por exemplo aqui no OBS ó. então galera é, como que a gente vai fazer agora para colocar é, aquelas edições que a gente fez na... Dentro do nosso OBS, como que a gente faz para colocar aquilo lá? Vamos lá, é, coi... Meu, é coisa simples, é mamão com açúcar mesmo, é muito fácil, tá? É como você não pode tomar doce da mão de criança, tá? Mas é como se fosse isso, tá? É... até porque hoje em dia não está tão fácil, você pega o doce da mão da criança, aí vem o pai, vem a mãe, aí vem aquele show, aquele forno, aquela feira, aquela coisa de louco, mas não é o caso lá. Mas vamos lá. É, seguinte, então a gente vai criar cenas. Primeiro a gente cria cenas. Start, talk, game, BRB e o end, tá? Que não é, a gente não vai mexer com BRB e end, porque isso vai ficar para a lição de casa de vocês. Vocês vão fazer isso daí, beleza? Bem simples, bem fácil mesmo de tudo mesmo, beleza? Então vamos lá. Criou as cenas. Aqui ele vai estar. Tá sem nada, sem nenhum tipo de informação aqui. Aí vocês vêm, né, coloca sua webcam, tudo, né. Se eu ensinei no vídeo passado, inclusive, se vocês não viram o vídeo passado, vai estar tá aqui no card, tá. É, ou no card ou na descrição do vídeo, enfim, não sei, alguma coisa do tipo, acredito que vai estar tá no card mesmo, tá. É, e vocês vão ver lá como é que é feita essa parte da, é, de inserir a webcam, tá, no... no Dentro da sua cena, beleza? Dentro da sua, dentro da fonte, né? Que está dentro da cena, tá bom? Então vamos lá. Na tela de start, é a primeira sala, tela que a gente criou, né? Então a gente vai vir aqui, ó, no Stream elements, tá? A gente vai vir no Stream elements. E a gente vai colocar aqui, ó, cadê? Ó, start scene, é essa daqui. Essa aqui está editada, lembra que está editada? A gente fez toda a edição dela, né? Então a gente vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, ó. Certo? Copiar o URL. Copiar o URL. A gente volta para o OBS, clica aqui ó, no Start e clica aqui em Fonte. Ou botão direito ou mais. Maisinho. Eu vou no Maisinho que é mais fácil, tá? Quando você vai no Maisinho, você vem aqui, ó, navegador. Beleza? Navegador. A gente vai colocar aqui, ó. colocar o número 1, que é, enfim, é mais fácil para a gente ter uma noção. Tá? Então navegador, aqui no browser, eu copiei o URL lá no, no stream elements, não copiei? Então, aí a gente vai colar ela aqui, ó. Colou aqui. Largura, a gente vai colocar esses números 1920 por 1080, tá? Se seu computador for um computador forte, né? Você não precisa, né? Se seu computador for um computador forte, você não precisa ativar essas duas funções aqui. Agora se ele for um pouquinho, se ele for mais voltado para o médio, fraco, médio ou fraco. Aí a gente vem aqui, clica em desativar a fonte com a é E atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. Para que isso? Que é o seguinte, desativar a fonte é que quando eu mudar a cena aqui, ó, ele vai desativar esse layout que a gente está criando. Certo? Aí o vai, que, que vai acontecer? Ele vai consumir menos do seu... É, ele vai consumir menos do seu computador, do seu PC, tá? do seu notebook, enfim, né? Quando meu computador é um pouco mais forte, aí a gente pode clicar aqui e aí desativar isso daqui. Como meu computador é um computador médio, então eu vou colocar aqui, desativar a fonte quando invisível e atualizar o navegador. quando a cena estiver ativa, beleza? Então a gente vai colocar OK e voilá! Vamos lá, vamos ver, o e aí! Beleza, Pô, Mas ficou tudo por cima aí, o que aconteceu, hein? O que será que aconteceu? Fácil, gente, ó. Essa tela aqui, ó, que é o navegadorzinho que abriu aqui agora, ele tem que vir para baixo de tudo. Opa, mesmo assim deu errado. Então ele tem que vir para cá, ó, abaixo da webcam. Ó lá, apareceu. Só que no start, sabe que a gente não tem webcam, né? Então, então desconsiderem a webcam aqui, ó. Start Start em som. Pronto, olha lá. Beleza. Vamos para a segunda tela agora. A segunda tela é o TalkSign. A a gente já sabe que ela tem um webcam. Então ó, a gente volta lá, certo? No, no, stream, no Stream Elements. E a gente vem aqui, ó. TalkSign. Copiar o URL, como a gente já fez. tá? Clica aqui no mais. A gente pode clicar também aqui no navegador. Coloca dois. Certo? 2, vai aparecer isso aqui. Seleciona e cola o que a gente acabou de fazer ali, certo? É 1920 por 1080. Desativar a fonte e atualizar o navegador. Bom, beleza. Tá, então é isso aí, certo? Só que a gente vai colocar ele abaixo da webcam. E aqui vai estar a tela do jogo, tá? Beleza, gente? Até aqui ó você percebe que a minha câmera ela ficou longe da webcam olha a webcam ó, tá vendo? então a gente vai colocar ela aqui ó certo ó mesmo assim ficou faltando aqui na lateralzinha então o que a gente vai fazer clica na webcam de novo ajeita aqui ó beleza ó. ajeitou ajeitou aqui certinho tá certinho agora não tá não agora ela está excedendo está sobrando espaço a gente arrasta o webcam para baixo da Overlay, aí agora ela vai ficar certinho, porque o que tiver de excesso, a, webcam, a, a overlay ela vai cobrir os excessos da webcam. Beleza? Beleza até aqui, gente? Tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma aqui até agora, tá muito tranquilo mesmo, tá? Aqui a gente vai abrir um jogo daqui a pouquinho pra gente colocar aqui, mas eu acho que vocês viram no, no vídeo anterior como que faz pra abrir um jogo no OBS, né? Eu acredito que vocês tenham visto isso, tá? Se não viu, só vocês procurarem lá no vídeo anterior, tem essa informação aí de como que abre um vídeo, um jogo, né? Ou algum tipo de aplicativo no OBS e coloca aqui nesse quadradão. Mas se não tiver, daqui a pouco a gente fala também. Se vocês não souberem, eu vou falar daqui a pouco da mesma forma. Então vamos lá: Game. Agora sim a gente vai precisar de uma tela de jogo, né? A gente vai voltar lá no Stream Elements e lá na parte lá do Game Scene a gente vai copiar de novo a URL, certo? Vamos colocar aqui, ó, mais em navegador. Vou colocar três. Vem aqui, ó. Certo? Qual o número aqui? 1900, opa, 1920 por 1080. Vamos colocar aqui, ó. Atualizar, tal. Beleza. Aí ele vai aparecer, né? Apareceu aqui, ó. Apareceu a Margarida. Então, aí a câmera a gente vai arrastar para cá, ó. André, mas eu não gostei da câmera aqui. O que eu posso fazer? Você pode ir lá no site e mudar a posição da layer da câmera, tá? Da facecam. Aí você vai arrastar a sua câmera junto com a facecam, beleza? Porque aqui, se você arrastar aqui, você vai arrastar a página toda, tá vendo? Entendeu? Vai arrastar a página toda. Então, Adriel, eu coloquei no meu computador e ficou desse jeito aqui, ó. O que eu faço? Eu venho aqui. Você nunca vem aqui, né? No, no meio, tá? Nem no meio, nem na parte de baixo. Você sempre vem aqui, ó, nesses cantos pra ele redimensionar por igual, tá? Sempre por igual. Pô, Adrião, mesmo assim, ainda ficou um negócio meio estranho. Ficou... não ficou a tela completa. Aí você clica aqui, ó, dá um clique na, na web... na web não, perdão. Aqui no navegador, segura Ctrl e aperta F. Aí ele vai... Eu vou fazer o teste para vocês aqui, ó. Né? aqui ligou aqui segura Ctrl e aperta F aí ele vai preencher toda a tela sem problema nenhum ó mas mesmo assim se vocês separarem a minha câmera ainda sobrando um espacinho aqui ó eu posso vir aqui ó só que ela vai diminuir toda a webcam eu tenho duas opções ou eu faço ou eu coloco a webcam aqui assim ó deixa ela certinha certo segura Shift ó Shift ela obedece melhor Perdão, Shift não, é Ctrl. Segura Ctrl, ela vai obedecer melhor. Segura Ctrl de novo e você vem preenchendo aqui o espaço que você quer. Beleza, agora tá certo. E mesmo assim a gente coloca a webcam, opa, perdão, a webcam ela tem que estar sempre por trás da, na frente na verdade, da layer, beleza? Da overlay, tá bom? Beleza, então aqui ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a tela de um jogo. Vou colocar um joguinho qualquer aqui, tá? Um bem, sei lá, um jogo bem tranquilo. O computador não roda muita coisa, não roda muito jogo, tá? Mas, vamos colocar aqui um. Não sei, vamos colocar aqui um Fighters, não. Vou colocar um. Um Fighters, acho que ele abre mais rápido. Então galera, é o seguinte, ó. Então, aqui eu abri o jogo, tá? Eu na verdade eu mutei o jogo todo, porque não, não pode ter algum problema de copyright, né? então eu mutei o jogo. Tá? Mas aqui ó, vai ser o seguinte, basicamente a gente já importou as telas, tá? tudo certinho, então agora a gente vai vir aqui ó, no mais e a gente vai colocar em captura de jogo ou captura de janela. Se o seu jogo estiver rodando em janela, modo janela, você vai colocar captura de janela. Vamos colocar primeiro janela, tá? Vou colocar assim. Pra gente ter uma noção um aqui, ó. Tem Dragon Ball Fighters, ó lá. Tá, mas aí ele ficou por cima de tudo, por cima da... Por cima da Overlay, por cima da minha câmera, de tudo. Então eu venho aqui no um cinco, ó. E abaixo aqui, ó, até pra baixo da webcam. Aí ele vai aparecer todas as minhas coisas aqui, ó. Né? Beleza? Sem problema nenhum. Sem crise, no crisis. Certo? Pode até confirmar aqui, ó. O jogo tá aqui. Entendeu? Beleza? Tá bom, gente. Aqui no Talkscene, mesma coisa. A gente vem aqui, né? Ó, porque aquela a questão lá do. Atualizar lá. Lembra que eu mostrei pra vocês essa tela aqui, ó? Desativar fonte com o invisível. Aí ele demora um pouquinho pra carregar, ó. Ó, ó lá, como ela demora um pouquinho para carregar. Viu? Então, por isso que é, dependendo do computador, só se o seu computador for ruimzinho mesmo, for um computador mais fraco, não é ruim, né? Fraco, um pouquinho mais fraco, aí a gente acaba recomendando vocês a colocarem, a, a colocarem aquelas duas opções lá, tá bom? Então aqui a gente vai colocar a captura de janela de novo, tá? Como a gente já criou a janela número 5, então a captura número então vou colocar isso daqui. Vamos colocar ela para baixo da webcam. E o jogo ficou bem grande, tá vendo, ó? Então, aí o que a gente vai fazer, ó? Clica aqui, ó. Assim. Coloca ele aqui dentro, ó. Dentro dessa janela. E segura o shift. Certo? E pronto. Certo? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui nessa parte do Stream Elements, String Setup, é, OBS Live Docs. Vocês vão colocar Active Feed. O que é isso? Active Feed. Vocês podem colocar até aqui também. Oh, meu Deus, aqui. Coloca aqui. Vocês colocam também isso daqui, ó. Chat. Ele vai vir pra cá. Entendeu? Aí. aí ele vai vir pra cá, tá vendo? E aqui. aqui também, tá vendo? Tudo pra cá. Então aí, você não precisa ficar abrindo outra guia do Chrome, outra... Ficar abrindo as coisas do Google Chrome, nem nada, entendeu? Vocês podem, ou do outro navegador, não sei, né? Ficar abrindo chat, tela de chat, tela de feed, não. Vocês podem acompanhar tudo por aqui, aqui é em tempo real também. A mesma coisa assim, se vocês estivessem alugados no site. Beleza? Gente... Olha, o tutorial aqui, ele é bem difícil. Na verdade, assim, é bem difícil para mim, para fazer as edições, para fazer as coisas, né? Para conseguir lançar um produto com uma qualidade interessante para vocês. Eu espero realmente, do fundo do coração, eu espero que vocês tenham gostado. A lição de casa de vocês vai ser fazer o BRB, a telinha de BRB e End, tá? Essas duas telinhas. Vai ser a lição de casa para vocês fazerem, tá? E aí... Se vocês comentarem aí que vocês gostaram do vídeo, se vocês comentarem que vocês gostaram do vídeo, eu trago para vocês mais funções lá do Streamlabs, eh, é, perdão, do Olha, eu estou falando do outro sistema, né? do Stream Elements, tá? Eu trago para vocês as outras funções. A próxima aula, eu acredito que vai ser a aula de bot, tá? Vamos só ver aqui, vamos lá no Stream Elements de novo, aqui. Então, acredito que vai ser aula de bots, tá? A gente pode colocar... ou a gente pode colocar lealdade também. Não, mas eu acho que bots vai ser mais interessante. Desculpem mais uma vez. Eu acredito que a aula de bots vai ser mais interessante. Por quê? A parte de bots, a gente vai trabalhar com temporizadores. Vai ser praticamente... aqui são cinco módulos. Aqui são cinco módulos, mas a gente trabalha no máximo aí, com três módulos desses aqui. Então, assim vai ser os temporizadores. Tá? Vai ser aqui também o primeiro módulo. Vou explicar brevemente o que, que significa cada coisa dessa daqui. Tá? Então, a gente vai explicar cada coisa que significa isso daqui. Twitter, essas coisas aqui a gente vai explicar. Uh, eu vou explicar para você a questão de gestão de usuários. Certo? Eu não uso gestão de usuários. Tá? Eu vou colocar os comandos do chat aqui, no caso, os comandos pré-definidos. São todos esses aqui, que são os comandos padrão, tá? Vou colocar aqui para vocês os comandos personalidade, personalizados, que eu uso bastante isso daqui. Por exemplo, vocês já viram na live das pessoas, digite exclamação YT, que é isso daqui, ó. No canal do YouTube, a exclamação Telegram, aí vai para o grupo do Telegram, exclamação PC, aí a pessoa vai para o grupo do PC, e por aí vai. Questão de usuários variáveis também, variáveis a gente vai... Provavelmente a gente nem fala, porque é muita coisa, tá, então é muita coisa, acho que eu nem vou falar de variável. Mas a parte aqui, ó, filtro de spam também é legal a gente colocar, tá, que é... Pessoa que fala muito em caps look, né, com caps look ligado tal, toda hora. Uh, proteção de link, pessoa que fica spamando link sem permissão. Uh, proteção de parágrafo, palavras banidas, que é importante também, para não ficar uma live muito mais 18, né, no caso. Tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso daí na próxima aula, na próxima, no próximo vídeo, beleza? Depois a gente pode falar também sobre a parte de lealdade, sobre a parte de receita, que seria a parte de doações, tudo e por aí vai. Beleza, gente? Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem extenso, bem extenso. Mas vai assistindo com calma, vai fazendo junto comigo. O segredo é exatamente esse, é fazer junto comigo para vocês. Deixa eu só voltar aqui. O segredo é vocês fazerem tudo junto comigo lá na, na, dentro desse vídeo para que vocês não tenham dúvidas E aquilo que eu falo, se tiverem dúvidas, vocês podem realmente me chamar lá no Instagram Sem problema nenhum, adrieldmg.oficial Sem problema nenhum, eu vou atender vocês com o maior carinho, com o maior prazer Beleza, gente? Se vocês tiverem dúvidas, me chamem lá, tá bom? As dúvidas pertinentes, às coisas que eu não tenha falado no vídeo Se eu falei no vídeo, tá? Então aí não tem por que ficar respondendo isso, o máximo que eu vou fazer é falar assim, ó, tá no meio total do, do vídeo, tá? Que eu já tenho tudo meio que decorado. Tá bom, gente? Muito obrigado até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho de notificações. Façam um comentário aí, nem que seja um oi. Oi. Ou então faz o seguinte, digita nos comentários a rede social, rede social que vocês vieram. Tá? Ah, eu vim pela propaganda do YouTube, vim pela propaganda do Facebook, do Instagram, do, de outros, de outro, do Twitter e por aí vai. Beleza? Podem colocar aqui sem problema nenhum que vai ficar muito legal também. Essa aula, na verdade, é um aulão completo mesmo de Stream Elements, tá? Essa aula aqui foi uma aula jamais vista aí pelas, é, pelas pessoas aí no, no, no Stream Elements, né? Do Stream Elements no YouTube. Beleza? Gente, muito obrigado. Fica com Deus e fui.